Ó o EZ, Kenzie, manda salve pros Saguis se for humilde, tá salvo Saguis Pô, EZ, você tá ouvindo nós, né, EZ, que você ouviu como eu mandei o salvo, pai. Ouvi nós não, EZ, papo reto se você estiver ouvindo. <risos> ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Pô, fecha aí, pai, fecha rapidinho a aba aí, não pega nada. Mano, tem um single do meu lado aqui, EZ, que porra é essa, mano? Mata ele, mata ele, só mata essa porra. Morri, Botafé. Ou você? morre Morri. NOSSA! Aqui, é que ele tacou o ignite em mim, mano, fiquei com maior medo. Ah, galera, vamos vou morrer pra... Ah, velho, vou ter que deixar a Django resetar, velho. Ô, oh, o Ranger tá indo no blue agora. Vai no ter... meu? Não, não, não, não, ele tá aqui, passou aqui agora, ó. Tá, eu tive que fazer... Nossa, velho, eu vou perder um baita tempo aqui, mas pelo menos a gente matou o Singed, né, velho? Cara, eu posso ir aqui no rio, você não vai querer não, né? Ele, ele tá sem alguém já, ele pegou. Mas eles, eles vão querer dar vá, mano. Quer vir, Dezinho? Tá, tô Vai vir mesmo? aqui, mano, eu tô aqui, tô chegando, mas... Tem que ganhar tempo, senão não dá não Só mais você, velho Foda eu que cada um tá focando eu. um Boa, garoto Deixa ele pular o gatinho, o miau Aí, ó ah, ah. Uh, uh, eu Acho errado. que ele faz a limpa, não, com o Yumi? Como é que é? é, é era bom os caras matarem todo mundo, velho O cara errou o em tu, você viu? Eu Pô, viu? Yumi tá sem mana, não? Mano, olha esse cara, velho dá Eu pra acho que ele não? mata os dois, Se bota fé, velho? Pô, vou nele, velho Mano, Yumi com Rengar é embaçado, velho. Boa é, sorte é pra nós. Mas deu, foi o worth. Estunou? Boa, garoto. Caramba, velho. Que jogo é esse, velho? Tô aqui, mano. Se ah, ele usar sombra, nós sombra. vai. Mas dá tá pra arrumar alguma coisa? Ah! Né? Faltou malícia. Eu trollei. Eu devia ter rushado o bot em vez de ter rushado isso aqui, velho. ser é muito mais útil. Bota pra Fidel Dream, mano. Oh, tem um ringer aqui, né? O que, que eu sinto que a gente já tá viu? Né? Ah não, matamos. Beleza, beleza. Matou? Matamos, velho. Beleza. Beleza, então. Beleza, Bom, beleza. beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza? Beleza. Jogando aquele 2 e 1 com o Eza, né, galera? Ha, mas que beleza. Coisa lida, vambora. Ô oh, rapaz, aqui, é é Zia? Pera aí, que eu tô pro outro aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá, eu tá, vou. tá, tá. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo muito. Cadê o Ione? Mas eu só vi aí, a aí, cabecinha, véi. Quatro meses que do Pô. Tá ligado? Tipo, eu, um eu acho que eu não poderia ter jogado da da isso da pior, da velho. mas. Tá bom. Você pegou o Aralto? Tá bom, pegamos. Isso foi worth, velho. foi worth. Tô aqui, hum, mano. Hum, hum, hum, hum, hum. Acho que eu te salvo, véi. Ah, velho. Salvar beleza. Não salvo, não, mas nós combra. Mata os dois, mata os dois. Talvez. Mama ele, mama ele, mama ele. Mama ah! Ô, ah, que mentira, velho. Vendo Pô, aí, não. tinha chocha, não? Você deu ali, cara? Ah, sem item, né, mano? Tá, vou dar TP aí, velho. Boa! Mama, mano. vamos! vamos, vamos, vamos. Ai, Ai, mano! Eu tenho ult aqui, bastante dano. Tem zonas, tem zonas também. Então, bora. Ó, oh, acabou de startar aqui. Não entra no range. Vamos só observar ele. Utei, utei, utei. Mistura! Ai, não deu. Tem dano? Tem, tem pra caralho, tem pra caralho. Deixa eu ver se eu vou Yumi antes dela entrar. Não, não tinha essa Ah, beleza. A assim. em 5, a em 5. Continua, oh, continua. Silence. silence Vou beleza. ter fear. Stunou oh, ele oh. no flash. Estunou aí no flash. Oh. Aê, garoto. Coisa linda, coisa linda. Vem, pra você ver, Zedão. Vem, toma essa sugada aí, tô... ó. Manda ele, manda ele. Deixa não, deixa mama não. Mama ele, uma Mamada boa de 300. Ele gastou shadow, não, né? Ainda não, mas eu stuno ele, né? Caralho! Que beleza, como... Mano, cara, que isso, velho! Relaxa, relaxa, tá de boa. Caralho, Cara, não aqui, Ai, oh, meu Deus, tem uns caras ali! Tem um gatinho, dois gatinhos. Eu Uto, mano. Só que eu tô sem inferno nele, tá? Em cooldown. Nossa! Ó! Oh. Ai, meu Deus, não tinha visto esse rapaz aí, não! Nossa, tá o 5 aqui, é, exato. Mano, marquinho do céu. Não sei não, hein, velho. É... Também não sei não, é, hein. É... Ficou esquisito isso aqui, né? Do nada, Mas velho. tá de boa. Deixa eles. Mano, Puta, o Ranger tá velho. aqui, hein, velho. Então, se ele for muito folgado, velho, eu... Bom stun, boas zonas, boa tudo. Tô meio exaust. Não dei dano no cara, mano, com as exaust. Caralho, mas o cara... tá. que é isso, velho? Meu Deus, tá em eu, eu não tem posso tem fazer em mano. dois. Beleza. Tem mama? Ó, tô jogando aqui só de ladinho, ó. Ó, eu jogando de lado. Tem mama e eu tô de ladinho. Beleza. Puxa ele, irmão! Tá, eu fui... Puxa, Puxa ele, fio! <risos> Aê! Ah, demorou fazer isso, velho. É só fazer antes. Mano, a onde tem pink, mano. Eu tô cara, indo nesse Pega aí, velho, ó. Tá fazendo pressão, lá, véio. mano. Pô, eu acho que... Mata ele, mata ele. Tá valendo um milhão. Tá valendo um milhão. Eita. Ele deve ter flash, tá ligado? Mas eu vou dar foda. Tem, tem nada, nada. Tô indo aqui, tô indo aqui. Ó, oh, um por um, um por um. Os caras tá full troll. Ó, oh, tô sugando de ladinho oh, aqui. Boa, uma de ladinho. Caramba, velho. Caralho, mano. Que, que mamada, aí. hein, velho. É Pô, foi de qualidade essa mamada, velho. Pra caralho, velho. De ladinho os caras levantou ali, ó. Puxa aqui. Eu apertei o um R aqui, exílio, de maluco. Batei, batei, batei. Nossa senhora. Boa, boa. Vamos sair, não, vamos sair. Eu acho que eu quero brigar com esse Zed. É? Aham. Uh -huh. Beleza. Tá, ah, tô morto. Ah, não Fala queria nome. Acho que não, não mas... era só ele, né, mano? É. Ah, e é vocês aí. Acho que eu saio ah, tranquilo. Vi, mano. Eles bombaram, velho. Vão, vão, vão. Se der tempo de eu dar B, eu rob Eu acho que tá é suave, ó. Eles tá vendo, cara? Começaram, começaram, começaram. Começaram. Em 8 Aham. Uh -huh. Eu vi, eu vi. Tá. Começaram, começaram. Ó, o Jean tá vivo, o Jin tá vivo. Eu tenho TP. Foda que o Zed vai me dar um baita dano aqui, velho. Vai nada, vai nada. TP mid, TP mid. Saíram, saíram, saíram. Tive que usar as olhas, mano. Tive que fazer uma gameplay meio estranha, pai. Vai, Mas tá bom, gostei, gostei, gostei, que gostei, isso, gostei. Pô, todo mundo! Tirei! Matou todo mundo, só faz. Caramba, que estranho Como foi isso, né, mano? A gente, a gente, tá forte, velho. Faz, mano, não faz, faz. não, vai não, vai não, vai não, vai não. Será, velho? Acho que é melhor só esperar a alma, né? Pode ser. O foda é que começaram, mano. Vai ah, por cima, aqui oh, em cima, aqui em Deus. cima. Vai pra cima, vai pra cima. Se ganhar a luta, pelo menos tá bom, pô. Ó, maquinha. Bocudinho, bocudinho. Fiz um negócio aqui, velho. Recebi 30 milhões de exaust. Que porra é essa, velho? É, não consegui sim. roubar o dragão, não, mano. Mas foi close. Se não fosse meu exaust, eu tinha matado um. Cara, esse ringa joga certinho, caramba, mano. Que eles que matam. porra não? é essa jogando, <risos> velho? Cara, é muito bom, não, mano. <risos> Pera, ele deu um pulinho pequenininho aqui e já pulou o insta de vocês. É, mano. Que que velho? Veio minha piu-piu. Tá ligado? É, ah, porra. Ah, porra, de Ah! Ó! Ah! Ó! Ah! Que, ah, que isso, mano? Tá que isso, galera, imoral, mano. Ah, aqui, velho. É, agora a Kaki estacou. Acabou, hein, velho. Acabou, isso ah. cara acabou. Vai, vai, vai, tem aqui, tem aqui, ter... oh, tem Ó, beitei muita coisa, velho. Beitei coisa demais, mano. Beleza, beleza. Beleza. <risos> beleza. <risos> Pai, é que eu flashei, <risos> mano. Que merda. Deixa eu agora. Tenho... Caramba, eu odeio Cavalho pra matar velho, um Singed, eu... velho. Mano, eu ia quase morrer pro peidinho do Singed, velho. Olha os caras, lançando você na braba aqui, pai. Ah, tô recuperando minha vida, tô indo aí. Beleza. Beleza. Beleza, ele, é, Baron. Oh. é drag, é drag? É alma, alma. Mama, mama, mama! Tive que, tacar, tive que fazer isso, mano. Caramba, mano, bora esse... Ó, oh, o rei o, hangar, o hangar, aqui, aqui, aqui, na base, na base, na base. Na Acho base, na base, atrás de vocês. É atrás de vocês, atrás de vocês. Não, não, tô aqui, tô aqui, Marquinhos. relaxa. Puxou, puxou. Meu Deus, véio, não é possível que esse cara pode ficar fazendo isso comigo não, cara. aí pra você. Mano, aconteceu um negócio que eu não sabia, o W do Singlet cancelou minha ult, velho. Pode ah, comer? Ixi, eu per... Perdão. Oh, Ó, ah, o C não, é limpa, não, não. É, é o C, é o C. Mano, o W do Singlet cancelou minha ult, mano. Nem sabia que isso acontecia. Ó, tá atrás de C mesmo, tá atrás de tu. Eu, eu, Boa, eu, eu, garoto. Eu, eu. Quase que o outro ali morreu. Boa, garoto. Caraca, Ezinha, tá lindo, mano, mas. Ai, tá faltando. Uh! Uh! A gente joga, a gente joga, a gente joga. Caralho! Chama no Ezinha, galera! Vambora! Mano, eu acho que nós vai reto mid e tentar dar GG sem maldade. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que é isso, velho. É. Ó, tenta bater pelo menos nessa torre com esses maguinhos. É, é você e o Jin que leva, você e o Jin. Aí, ó, isso, isso, isso, isso. Agora bate na outra, Vocês focam o Nexus e eu... E eu... Aqui, aqui, galera! Só fica junto os quatro, Hanger! Foca, foca, foca! Foca, foca, Rex, foca! Rex. Ginho não passa! Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa! É, meu o facão. Deus, ganhei, um jogo, ganhei Caralho, daqui. pra sair com chave de ouro! Olha o facão, mostrou jogou... o facão! Mostra, mostra! Valeu família! Jogou muito caralho esse jogo aqui, velho. Jogamos muito, mano! Na situação que nós estávamos,